Galera, beleza? Então hoje é o dia do meio ambiente, né? E eu fui desafiado pela rede Favela Sustentável no desafio: mostre o seu lixo, né? Da campanha Apoie um Catador, né? Uma campanha aí para apoiar os catadores e catadoras, né? De recicláveis nesse período de pandemia, né? Um pessoal que faz um trabalho. Tão importante aí e praticamente é, invisível aos olhos de quase todo mundo, né? Dá uma olhada aí na página para ver como você pode ajudar, tá certo? E eu vou dizer aqui como é que eu faço com o meu lixo, né? Aqui em casa a gente separa em orgânico né? e não em orgânico, tem ali o plástico, é, metal, papel vidro. Né? e a gente separa deixa ali nos containers e uma vez por semana vem a coleta seletiva para buscar né E então eu vou desafiar aí a Tainá de Paula o Igor de Vichemi, e o Marco Gerrard no hashtag mostre o seu lixo da campanha hashtag apoie um catador certo então Vamos lá, eu vou levar aqui ó, eu vou fazer aqui como é que a gente faz, eu pego aqui trago, né, o meu lixo, né? a gente pega aqui tem plástico, né, tem papelão, a gente vem aqui papel, eu abro aqui, né, tem os containers aqui. Tem aqui papelão, vai no papelão, plástico, plástico, vai no de plástico, e aí tem aqui plástico, água sanitária né, está usando direto agora, água sanitária, tem o álcool também né, a gente está usando direto aí agora, plástico. O um vidro, um vidro aqui um outro de vidro, cada um no seu de vidro e mais um de plástico aqui pra gente, certo? E, opa, detergente, detergente, mais um de plástico aqui e aí a gente fecha aqui tudo, tudo certinho, pega o seu saquinho e volta pra casa. Valeu, aquele abraço...